Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, Empreendedorismo Digital. Galera, é o seguinte, nesse vídeo de hoje, vou trazer para vocês aqui um tema aqui, que é Hotmart Minhas Compras, tá bom? E assim também como outros temas, já vou pegar já a linha tá? de, de raciocínio aqui, o gancho, para a gente falar também sobre outros pontos também, que é muito importante, tá bom? Esse ponto aqui que é muito importante, tá? Hotmart entrar inclusive já deixei um vídeo já gravado aqui no canal falando aqui sobre como você entrar tá? na tua conta automática vou deixar aqui, passando aqui no card pra você aqui em cima beleza então segura esse vídeo e aqui também cara já vou abordar também alguns tópicos também que é meus cursos que eu vou mostrar pra vocês né o portal do aluno tá é possivelmente também, o suporte então aqui são temas que o público né a audiência busca então para ajudar eu resolvi criar esse vídeo tá bom eu vou ensinar você como você tá entrando aqui tá bom na hotmart estamos aqui dentro da hotmart tá bom e cara já quero pedir para você bem antes de tudo gente por favor vamos lá dessa aqui embaixo aqui okay? deixa seu comentário tá bom se inscreve no meu canal deixa o seu like vai ser muito importante tá bom poxa muita gente tá entrando aqui tá assistindo meus conteúdos meus vídeos mas não tá se inscrevendo Então peço de coração de coração para a gente poder crescer bater aquilo 2k rápido tá bom já era para ter batido esses dois K. então eu confio muito acredito muito em Deus tá em primeiro lugar na minha vida tá bom e confio aí nas pessoas é tá bom que realmente tá aqui comigo tá tá me vendo aqui tá olhando aqui o meu, o meu trabalho tá bom eu confio no que eu entrego Ok então vamos lá vamos bater aí dois K, vamos bater para cima que vamos fazer a parada acontecer tá e vamos para o nosso conteúdo aqui que é a parte que eu gosto de poder agregar e entregar para você Bora! então aqui dentro tá você vai entrar no Google, você vai digitar, que okay? O Hotmart, você vai dar um entrezinho, ele vai carregar a página, ok? Deixa eu colocar aqui para cá. Nesse ponto aqui, ó, tá? Temos, é, como a Hotmart agora foi totalmente, né, atualizada, então eu vou aparecer para você de, de, de, de várias formas, tá? Mas para você aqui, ó, vai aparecer assim, ó, ok? Ó, Hotmart ele tem aqui, nesse né, ponto aqui, cadastrar-se, né? para quem não tem um cadastro, ok? Eu tenho um vídeo aqui também que eu ensino você a se cadastrar, usando o celular apenas. Na Hotmart, eu vou já passando pra você aqui no card também mais um vídeo, tá? Aqui em cima aqui no card, certo? Pra você acompanhar esse vídeo, tá? Mas você vai vir aqui, ó, em entrar, ok? Bom, ele vai entrar aqui, ó, acessar minhas compras, tá bom? Tem então, gerenciar meus negócios, beleza? Então, vou começar aqui, ó, por gerenciar meus negócios. Você vai clicar aqui, ó, em gerenciar meus negócios, tá bom? O que nosso foco aqui é minhas compras, mas aqui eu quero, eu quero te mostrar pra vocês esses dois tópicos que é muito importante, beleza? Então, vamos aqui, ó. Tá carregando na, na, na, na real íntegra, tá? eu não vou digitar essa parte, vou deixar o vídeo passando aqui. Tá bom. Se você é, realmente tiver interesse, poder seguir aqui. Ó, vamos lá, porque aqui é pra gente ap aprender, tá? Até pra ninguém ficar enchendo isso, não tá? Então, beleza, aqui ó, tá bom. Gerenciar o meu negócio. Então, você entrou aqui neste ponto, tá? Esse ponto aqui, galera, é realmente onde tu vai colocar o teu e-mail e senha, tá? Que você cadastrou, tá? Eu super recomendo como dica para você, como dica, que você deixe sempre, tá? Os dados salvo no navegador, tá bom? Tudo que você for fazer, deixe salvo no navegador. Por quê? Porque só assim vai ficar salvo aqui, ó. Quando você for entrar em qualquer uma plataforma que você almeja, que você tá atuando, que você tá trabalhando, você vai só entrar e já vai aparecer para você, você os dados, sem nenhuma enrolação, tá? Ah, eu sei o, o meu login, eu sei meu login, mas porra, assim já vai me otimizar há bastante o tempo. Então procure facilidades, tá bom? A gente busca o um problema, né, para poder encontrar a solução. Então aqui é uma solução para você, tá bom? Vamos lá. E aqui, ó, você vai clicar aqui, já, vai, já automaticamente já vai preencher os dados para vocês, tá? Possivelmente, né? Tomara, pelo amor de Deus, né? E aqui, ó, você vai clicar em entrar, beleza? Vai carregar para vocês aqui. É, você vai estar tá entrando aqui acessando. Né? a tua plataforma Hotmart, beleza? Ó, carregando, sem corte nenhum, tá bom? Não vou cortar nada porque eu gosto do, do das minhas coisas, meus vídeos bem humanizados. Tá bom, poucos cortes aqui, muito mais, né? É a realidade, beleza? Bora. Carregando, beleza? Bom, ó, aqui vocês podem ver, ó, que é bom ter você aqui, Miguel Alves, né? Enfim, tá? Aqui ele fala para mim poder começar, tá? Vamos clicar aqui. Ok, ele pede para você poder preencher aqui algumas coisas, tá bom, gente? Pular, pular, vamos pular. aqui, ó, já aqui ele já pede aqui, ó, já pede para você aqui, ó. Pronto, para começar seu é, tudo pronto para começar seu negócio digital, então, clicar aqui ó, e para Hotmart. E olha só, tá? E agora esse ponto, tá bom, gente? É, a, a Hotmart eu já usei lá atrás, lá faz muitos anos que eu já utilizei ela. Eu não uso mais, eu uso. Eu hoje tenho meus infoprodutos, tá bom? É, tudo na Qify. E, inclusive, eu tenho meu método para afiliados, poder também vocês trabalhar como afiliados, tá bom? Vocês montar, cara, direto ao ponto, sem enrolação, tá bom? Eu tenho meu método né para afiliados, você pode implementar, são... Máximo são 10 aulas, tá bom? 10 aulas de tráfego pago puro, puro pura estratégia, puro processo para você executar e ter resultado em uma semana, beleza? Porque eu confio no meu método. Vou deixar aqui o link aqui embaixo, aqui, ó tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo para você estar tá acessando aqui, ok? O meu link de WhatsApp, ok? Você clica aqui, entra no grupo de WhatsApp, tá bom? E aí você aguarda lá e pode estar tá fazendo pergunta, pode estar tá interagindo também, inclusive, certo? Para a gente poder também estar te conhecendo e aí nós te ajudar, ok? Meu grupo é um grupo realmente seleto, tá bom? Com poucas pessoas mesmo, tá bom? Porque eu não quero muitas, muitas pessoas, eu quero pessoas que realmente façam sentido, tá? Para gente poder né, trabalhar e ajudar você, beleza? Então aqui ó, aparecer para você aqui este ponto, beleza? Tem aqui ó, na parte aqui ó, na parte esquerda, tá? Na minha parte esquerda aqui ó, temos aqui o um painel, tá? Temos um mercado, temos meus afiliados, no caso se você é um produtor, você pode estar também... Tá acompanhando aqui teus afiliados, tá bom? É, produtos também, são os produtos que você também tá tendo também, enfim, tá? Vendas também, são as vendas que você vai estar tá acompanhando, as assinaturas, o saldo, os seus relatórios, tá bom? As ferramentas também, audiência, então, enfim. E aqui embaixo aqui, ó, finalmente, é o que a galera mais busca, mais procura, tá bom? Que é minhas compras. Testa aqui embaixo aqui, ó, minhas compras. Beleza? Você vai clicar aqui embaixo, Ok? E você vai cair diretamente nas tuas compras que você comprou, o teu produto, tá bom? O teu e-book, vai ser o, o teu curso ou o e-book, tá bom? A tua mentoria, a tua consultoria, beleza? Então, o seu produto ali digital, tá? Carregando aqui, ó. Certo? E olha só, vai cair diretamente nos teus produtos, galera. Então, é bem simples, tá bom? Muita gente tava fazendo aqui, ah, Hotmart, hein? é... É, minhas compras, né? Hotmart minhas compras, enfim, tá? É um tema aqui que, é, que a galera tá, tá buscando bastante, né? O que tem aqui, ó. Tá bom? Hotmart Minhas compras, tá vendo aqui, ó? Aqui não sou eu não, gente. Aqui, nesse, aqui é, é audiência mesmo, tá? Que eu tô mostrando pra vocês aqui, certo? É audiência mesmo pura. Tá, que tá buscando aqui por esse assunto, beleza? Então aqui, ó. Minhas compras, certo? Vamos clicar aqui pra gente só para mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá aqui. Aqui vai estar tá todos os seus treinamentos. Vai estar. Tá todos os teus produtos que você pagou, que você comprou, tá bom? Na Hotmart, direto pela Hotmart aí, né, aos produtores, tá bom? Então tem aqui, ó, alguns treinamentos também tudo mais, tá bom? O acesso aqui é bem simples, beleza? Vamos voltar aqui para te mostrar para vocês alguns outros pontos também muito importantes, tá? aqui, ó, também, outro ponto, tá? O mercado aqui também, tá o mercado. O mercado aqui vai ser, realmente, os produtos que você vai estar, tá, né, escolhendo para poder se afiliar, beleza? E olha só, perfeito, tá? Aqui são os produtos, tá bom? Como eu mencionei para vocês, que você vai estar tá escolhendo para você se afiliar, beleza? Então é bem raro eu utilizar a Hotmart, eu não utilizo, eu não trabalho com a Hotmart, eu, tá? Eu atuo hoje com outros, outras plataformas digitais, tá bom? Como a Qify, que é a, que é a minha predileta, que eu utilizo bastante, ok? Então aqui são a parte dos infoprodutos, que você vai estar tá, né, buscando os produtos para você se afiliar, ok? Pô, Miguel, mas qual que é o melhor produto para mim poder me afiliar? Qual que é o produto que eu vou escolher para mim trabalhar e vender muito hoje? Cara, eu super recomendo que você siga um padrão, tá? Escolha de uns 10 produtos, mais ou menos, tá bom? 10 produtos, tá bom? De 5 a 10 produtos, ok? Que esses produtos tenham uma página de venda boa e atraente, tá bom? Chamativa, tá? Que não seja mentirosa, ok? Que seja realmente verdadeira, certo? Que tenha um bom produtor, tá? Um bom produtor certo? Terceiro, que tem os criativos, todo o material para você tá subindo, ok? Materiais novos, atualizados, ok? Tem a lookalike, tem uma estrutura de vendas mesmo ali, né? Bem, bem detalhada, como ali os order bumps, é muito importante, tá? Tem todo esse conjunto, tá? De estrutura de produto, porque se você pegar aí qualquer produto, você não vai vender, você vai se frustrar. Então, pega esses filhos aqui, tá bom? Experiência própria, que eu já tenho já... É, três anos de, de marketing, tá bom? Eu sei o que entrega entrego para você aqui no canal. Não quero entregar mentira como o povo entrega aí na internet, certo? Então, é que vocês conseguem aqui essas informações, essas dicas, tá bom? Esses filmes aqui é para te ajudar, para você abrir o olho para você ficar esperto, tá bom? Que o mercado tá cheio de guruzinhos e de plays aí, mentirosos, tá bom? Tá enganando aí vocês aí. Ok? E aqui no, no, no meu canal, você não vai ser enganado, não. Ok? Você vai mostrar aqui, eu vou mostrar, vou mostrar para vocês na real íntegra, tá? O, o que eu faço, tá bom? É, o que realmente vai ser desvendado por detrás de, de tudo aí, tá? Vou mostrar para vocês aqui ao longo da minha jornada. Então, eu vou mostrar muita coisa boa para vocês aqui no canal. Beleza? Então, que fique bem atento aqui nesse conjunto, tá bom? É, cara muitos muitos produtores também tá enganando as pessoas tá de fato já fui enganado lá atrás então fique muito atento também é, busque é, entender e, e saber quem é esse produtor tá bom se o cara é confiável se o cara realmente ele ele te, te atende bem para você não estar tá perdendo tempo e você também não tá sendo enganado aí aí depois aí sendo frustrado tá bom gente então é uma experiência própria e vamos aqui para alguns pontos aqui também esse ponto a gente coloca eu aqui para cá para ficar mais fácil para nós tá bom Aqui são as vendas aqui que eu falei para vocês. Um top aqui é muito importante. Aqui são as vendas que você vai estar também, né? É, vendo é, aqui, ó. Se você caso que você fez, vendo aqui tem a visão geral, tudo mais, entendeu? Eu já fiz algumas vendas já na na Hotmart. faz muito tempo que eu que utilizei, tá bom? É bem hoje em dia é bem bem raro, ó. Eu eu, eu, nem, eu nem uso mais, mas já tem, sim. Já tenho já tive algumas vendas, tá? Na Hotmart. é Só procurar aqui, tá? Eu vou até olhar aqui para mim ver, ó. Acho que Cara, faz tempo, faz muitos anos que eu usei aqui a Hotmart. Mas aqui, enfim, o principal foco aqui e objetivo é te mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, sobre esse tópico de minhas compras. Tá bom, gente? Então, que esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, desse conteúdo, tá bom, gente? Sem muito muita enrolação demais. Volta aqui pro painel aqui, ó. Esse painelzinho aqui, como eu tava falando pra vocês, tá bom? Aqui, ó, tá? Nós usamos aqui essa parte aqui, não foi? Ó? Gerenciar meus negócios, tá bom? E aqui, quando você entrar nessa aba aqui, que eu vou deixar pra você, inclusive, esse link aqui embaixo, ó, esse link aqui, ó, tá? da Vou deixar para você aqui embaixo desse, desse vídeo aqui, para você clicar, já entrar direto, tá bom? para você não estar tá pesquisando ou buscando aí no Google, certo? Então você vai vir aqui, ó, tá bom? Minhas compras, tá bom? Quando você cair aí nessa aba aqui, nessa página aqui, tá? Você vai vir aqui, essas minhas compras. Quando você clicar aqui, essas minhas compras, já vai direcionado já, ok? você já para a tua aba de compras que você efetuou, tá bom? Mas lembrando, galera, deixe salvo sempre que você for atuar aí nas plataformas, deixe salvo no Google, tá bom? O seu e-mail e senha para quando você for já entrar, ó, já aparecer para você já direto, tá vendo aqui, ó? Ou assim, você precisar de poder estar tá, tá digitando novamente, tá bom? O seu e-mail, login. Isso é muito chato, tá? Tente fazer buscar mais fa facilidade para otimizar seu tempo, tá bom? E até porque você não tem tempo, tá? Para você ficar perdendo aí, tá? Então, nesse vídeo aqui é para, realmente passar para você essas essas facilidades aqui, tá bom? Aqui são meus produtos que eu comprei. Então, aqui eu tenho acesso, tá? A todas essas partes aqui na Hotmart, tá bom? Eu simplesmente com esse botão aqui de comprar, tá? Então, aqui, ó, tá bom? Como eu já prometi aqui, eu já mostrei para vocês aqui alguns, alguns tópicos aqui, Ok? É, por exemplo agora o suporte né se você quiser falar com o suporte tem temos aqui também tá temos aqui a central de ajuda ok a central de ajuda que é muito importante que eu tava até esquecendo já tá bom gente Podia passar para vocês aqui a central de ajuda você vai clicar aqui ó, você vai você vai buscar a informação com o suporte tá bom temos aqui ó tá temos aqui essas abas que você pode aqui, ó, entrar na minha conta aqui né no caso aqui se eu tiver com problema né, de entrar na minha conta tá eu vou clicar aqui tá bom se eu tiver alguma dúvida também frequente também eu vou clicar aqui também tá? eu vou estar tá acompanhando aqui tá a minha compra tem tem tudo que eu, que eu preciso aqui tá eu posso solicitar um reembolso eu posso fazer o que eu quiser porque a Hotmart já tem tá bom se você quiser falar com no chat você fala também se você quiser mandar é, algum e-mail também específico que você consegue mandar também tudo pela, pela central aqui de ajuda porque é, é isso tá é que é, realmente é a aba que você vai estar tá, é, resolvendo todos os problemas tá bom junto com o Hotmart tudo certo então aqui esse conteúdo aqui foi para te ajudar para te agregar para te ajudar bastante mesmo tá bom espero que tenha somado com você certo aqui você vai pegar você vai ver muita coisa boa aqui interessante aqui tá bom que não é falsa que não é mentirosa são coisas que realmente que eu aplico também que eu realmente passo por isso tá bom, por muitas dificuldades também aqui nos meus projetos online, tá bom, né, é uma mágica nem, nem e nem nem nem fácil, tá bom, mas a gente, né, com o tempo, com o processo, a gente vai pegando aqui, vai entendendo o jogo, vai, vai melhorando, vai entregando para vocês conteúdo aqui, e vamos tocando aqui o barco, para crescendo todo mundo junto aqui nessa parada, beleza, então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado demais, tá bom, que eu fiz de coração para você, tá bom, que Deus te abençoe, tá bom, um forte abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo.